E aí pessoal, meu nome é Thales Rodrigues, professor de física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. Passando aqui para uma dica Enem sobre dilatação térmica. Vou revisar com você aqui rapidamente dilatação linear, superficial e volumétrica. Espero que goste.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 Galera, vocês sabem que dilatação térmica é um fenômeno que acontece quando você tem mudança de temperatura no corpo, não é isso? Quando você muda a temperatura do corpo, você muda o grau de agitação das partículas. Se você aumenta a temperatura, as partículas ficam mais agitadas. Partículas mais agitadas aumentam a distância média entre elas, o que provoca um efeito no corpo, que é a dilatação do corpo. O corpo cresce. A gente separa na física a dilatação térmica em três partes. Dilatação linear, superficial e volumétrica. A diferença entre elas está na dimensão em que a dilatação ocorre. Como assim, Thales? Se você estiver analisando uma... Dimen Se você estiver analisando uma dilatação em apenas uma dimensão, tipo assim, uma barra e você quer analisar apenas o crescimento do comprimento dela, você aplica a dilatação linear. Se você estiver analisando uma chapa, por exemplo, e você quer saber o crescimento em área dela, aí estamos falando em duas dimensões de dilatação superficial. Mas se você tiver a fim de analisar o crescimento completo nas três dimensões, você está falando da dilatação volumétrica. Agora, como é que a gente calcula cada uma dessas dilatações? Vem comigo! Para a gente calcular a dilatação linear, nós temos uma expressãozinha. A dilatação linear, o tanto que uma barra cresce, ΔL, é o tanto que ela cresce, viu? Não é o tamanho final dela, não. É o tamanho inicial dela, que eu vou chamar de L0, vezes alfa, vezes delta T. Bom, vamos por partes. L0 é o tamanho inicial da barra. Alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear. Esse cara aqui, ele varia com o material e ele é tabelado. Existem tabelas com coeficiente de dilatação. E depende também da variação de temperatura do corpo. Isso é meio óbvio, né? Se você esquenta mais o corpo, é esperado que ele cresça mais. Mas atenção, hein? Quanto maior o coeficiente de dilatação, repare, olhando para a fórmula, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior será o ΔL. Então, quando você vai numa tabela e você percebe que um determinado material lá, ele tem um coeficiente de dilatação linear elevado, se ele tiver o mesmo tamanho e sofrer o mesmo aquecimento que outro de menor coeficiente, esse cara de maior coeficiente ele vai dilatar mais. O ΔL para ele é maior. Se você esfriá-lo, ele também vai contrair mais. Então lembre-se... Quem tem maior coeficiente de dilatação dilata mais, assim como contrai mais. Volta comigo. Dilatação superficial. A dilatação superficial agora é em duas dimensões. A fórmula é bem parecida. O crescimento em área delta A é o A 0 depende da área inicial vezes beta vezes delta t. O que é esse beta? Esse beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial. E o seu valor é duas vezes o alfa. Se você conhece o alfa, você conhece o beta, basta você dobrar. Fique atento a isso, tá? Fique atento se a questão está te dando o alfa ou o beta, para você não errar na hora da prova. E a dilatação volumétrica? A dilatação volumétrica, também com a mesma estrutura, delta V é igual a V0, delta T. Bom, você já deve estar pensando aí, né? Dilatação volumétrica, três dimensões, esse γ vale 3α, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Quando a gente estuda líquidos, a gente fala de dilatação volumétrica, afinal de contas não faz sentido você analisar o crescimento de um líquido apenas em comprimento, o líquido ele sempre toma a forma do recipiente. Galera, então é isso. Espero que tenha dado para revisar e rapidamente, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um vídeo meu te esperando lá na plataforma Bioexplica. Aproveite também para dar uma ida lá no meu canal, youtube.com.br e me siga também nas redes sociais, arroba chamofísico. Foi um prazer e até o próximo vídeo.